E galáxia que vai vir essa Eteia, né? A Eteia aqui de repente é bem-vinda Os Eteias não Agora as Eteias, quem sabe não rolam uns lances aí, bom Sejam mais liberais, sejam ativas né? Vamos saber, né? Vai saber, vamos esperar pra ver É isso aí